Retomando então a disciplina Gestão Estratégica de Pessoas, sou Geraldine Carinha de Araújo. E no módulo 3, a gente vai falar sobre o trabalhador e o trabalho. Bom, na unidade 1, a gente vai ver desempenho e recompensas. Mas antes, vamos retomar, o que gente, retomar rapidamente sim, o que a gente viu no módulo 1 e no módulo, no módulo 2, que foi a questão de recrutamento, seleção, socialização, treinamento. Uma vez que o funcionário está trabalhando e etc., a gente precisa acompanhar esse funcionário, o que ele está produzindo, qual é o desempenho dele na organização. E a gente vai falar disso agora. Então assim, a gestão de desempenho é um processo de criar um ambiente de trabalho no qual as pessoas possam realizar o melhor de suas habilidades a fim de alcançar as metas da empresa. Trata-se de um sistema de trabalho que emana das metas organizacionais. Também isso a gente falou lá no primeiro módulo, que todas as atividades desenvolvidas pela gestão de pessoas precisa estar vinculado, alinhadas às metas organizacionais, ação, visão, valores. As avaliações de desempenho, também podem ser chamadas de revisão de desempenho, são resultado de um processo em que o gerente avalia o desempenho de um funcionário, de acordo com as exigências do cargo, e usa as informações... Coletadas para mostrar em que aspectos precisam ser melhorados e quais não precisam, quais estão ok. Também é uma forma de, de elogiar, a, a avaliação de desempenho não precisa ser feita somente né, para chamar a atenção do colaborador, ou para demitir, etc. Né? Também pode ser feita para elogiar: olha, você teve um ótimo desempenho, né? isso, isso é importante, em, em especial quando a gente fala de motivação. As avaliações são, portanto, uma ferramenta para que as organizações possam usar e manter, melhorar a sua produtividade, bem como facilitar no um processo em direção aos objetivos estratégicos. A avaliação de desempenho, geralmente, ela é feita uma vez ao ano, para que a organização tenha uma. uma entenda, né, consiga ver uma evolução aí dos seus colaboradores. Ou pelo menos uma manutenção. É preciso ter em mente que as avaliações de desempenho não são apenas um formulário que precisa ser respondido, né? Ah, chegou a época da avaliação de desempenho, só vou responder aqui sem pensar muito. Não é essa a ideia. A avaliação de desempenho é uma discussão de duas vias, que deve ser planejada para beneficiar ambas as partes, a organização e os funcionários. Assim, né? Além dos funcionários aprenderem como melhorar o seu desempenho, os gestores também aprendem como melhorar o seu. Então, o, o funcionário e o gestor né, conseguem melhorar o desempenho uma vez que você tem um retorno disso. Em muitas empresas, os, os, os funcionários são convidados a fazerem uma autoavaliação. Então, assim, o, o, é, comum, é muito comum... Numa avaliação de desempenho, o chefe avaliar os seus subordinados, pode acontecer né, dos subordinados avaliarem seu chefe, é, pode acontecer dos clientes avaliarem quem ter, com quem eles tiveram um relacionamento, relacionamento, né, os vendedores, por exemplo. Então, isso pode acontecer. E a autoavaliação é um dos métodos que podem ser utilizados dentro da avaliação de desempenho. Bom, esse tipo de avaliação pode aumentar o envolvimento do funcionário no processo de revisão e fazê-lo refletir, né? pensar sobre suas forças e fraquezas. Em outras palavras, a autoavaliação vai atuar como um catalisador. Assim. Eu parei, pensei, avaliei o que eu fiz, etc. Né? Então posso repensar o meu desempenho. Depois, gerente e funcionário devem né, discutir o desempenho deste no cargo. E chegam a um acordo sobre uma avaliação final. Essa avaliação, né, ser levada para o gerente e aí eles chegarem no acordo. Bom, um ponto fraco de muitos programas de avaliação de desempenho é que os gerentes e os supervisores não estão adequadamente treinados para essa tarefa de avaliar. E assim, o feedback que fornece aos seus subordinados não é tão preciso ou útil quanto deveria ser. Por vezes até ser destrutivo, né? Contudo, treinar os avaliadores pode melhorar e muito o processo de avaliação de desempenho. É, a gente precisa preparar os gestores para essa avaliação no sentido de dar um feedback claro para o seu funcionário, com respeito, né? É, mas que seja muito claro o colaborador precisa entender que aquilo é o desempenho, né? o desempenho esperado para aquela função, para aquele cargo. Então, o funcionário precisa se pre estar preparado também para isso. Não basta só a gente treinar um gerente. Então, a fala é importante, né? o resultado dessa avaliação é importante e as pessoas também precisam ser preparadas para esse feedback. Então, assim, um programa de treinamento para esses avaliadores deve fornecer alguns indicadores que os gerentes podem utilizar para dar feedback. Ou seja, né, durante as avaliações formais, em especial, muitos gerentes ficam nervosos por dar feedback, quanto os funcionários por recebê-lo. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro né, da organização para que seja um processo natural. Sabe, olha, periodicamente a gente vai fazer uma avaliação, teremos o resultado dessa avaliação, e a gente vai dar um feedback, uma resposta de como foi a avaliação, de como foi o desempenho de cada um e tirar esse nervosismo, tirar essa questão tão formal e etc. Né? Mas de sempre pensar nesse retorno, nesse feedback. Um ponto crucial aqui é respeito, né? Olha, vamos respeitar o colaborador, se colocar no lugar do colaborador, tentando essa avaliação. Outro ponto que a gente precisa discutir e que aparece na teoria é a remuneração. Bom, dando continuidade, a remuneração consiste em três componentes principais. A remuneração direta, que abrange o salário do funcionário, incentivos, bonificações, comissões. Uma remuneração indireta, que compreende vários benefícios oferecidos pela organização. E tem uma remuneração não financeira, que inclui programas de reconhecimento, atividades gratificantes, suporte à empresa, ambiente de trabalho, horário flexível horário flexível é uma tendência em gestão de pessoas para acomodar as necessidades pessoais. Essa remuneração indireta pode ser um benefício do tipo desconto na academia, alguma coisa nesse sentido, plano de saúde. A remuneração estratégica, amarrando com o nome da nossa disciplina, trata da remuneração dos funcionários de forma a aumentar sua motivação e estimular o seu crescimento ao mesmo tempo que alinha seus esforços aos objetivos da organização. Perceberam que toda vez que a gente fala de estratégia, estratégica, a gente está falando de objetivo organizacional, de missão organizacional, visão da empresa, objetivos da empresa. Está sempre alinhado com essas questões. Uma coisa que a gente também precisa discutir é que a remuneração, ela pode ser por competência. Ou seja, a gente pode remunerar os funcionários pelas diferentes habilidades ou pelo aumento de conhecimento que possuem, em vez de remunerar somente pelo cargo que eles ocupam. Esses planos salariais por competências incentivam os funcionários a ganhar salários superiores ao aprender e desempenhar uma ampla variedade de habilidades ou exibir uma série de competências que podem ser aplicadas a uma variedade de requisitos organizacionais. Por exemplo, em uma linha de produção, novas tarefas podem incluir diversas atividades de montagem desenvolvidas em um sistema de produção em particular, ou várias funções de manutenção. Então, nessa unidade 1, a gente viu a questão de desempenho e de recompensas, a avaliação de desempenho dos colaboradores, né, periódica. Os, os avaliadores, os gestores e supervisores precisam estar preparados para essa avaliação, treinados para dar feedback, e os colaboradores também precisam estar preparados para fazerem uma autoavaliação, avaliação, para receber feedback, para participar desse processo. E a gente viu a questão de recompensas em termos de remuneração direta, indireta, não financeira, remuneração por competência. Na unidade 2, a gente vai falar de alguns pontos mais específicos do trabalhador. Um deles é o QVT, AQVT, qualidade de vida no trabalho. Bom, esse termo foi cunhado lá na década de 1970 e se refere à preocupação, ah, de início, né? Ele se referia à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho de suas atividades. Alguns autores desenvolveram outras conceituações dentro da abordagem sociotécnica e da demografia, democracia industrial. Nesse sentido, né, o conceito de QVT passou a envolver tanto aspectos físicos e ambientais como aspectos psic psicológicos do local de trabalho. A QVT representa um intenso movimento em direção ao profundo respeito pelo bem estar das pessoas do ponto de vista biológico, psicológico e social. Essa questão psicológica, saúde mental e etc. tem sido muito discutido atualmente, principalmente pela pressão que a pandemia gerou e por conta de problemas do tipo colaboradores com depressão. Então, o QVT passa a ser muito importante nas organizações atuais. Sobre segurança do trabalho, a gente pensou aqui algumas informações. Né? Um trabalho seguro evita acidentes, e vidas humanas, um programa de segurança no trabalho vai requerer algumas etapas. Primeira delas, né? estabelecer um sistema de indicadores e estatísticas de acidentes, conhecer. Segundo, desenvolver sistemas de relatórios e providências de segurança, caso aconteça. Desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança, o que fazer. E recompensa os gestores pela gestão eficaz da função de segurança. É muito importante a gente cuidar da vida dos colaboradores, em especial da segurança evitando acidentes. Materiais, equipamentos de proteção individual, toda uma organização do setor produtivo, para que ninguém se machuque. Isso é muito importante e muito relevante para as organizações. Bom, nesse sentido... Todos os funcionários devem obedecer às normas, padrões aplicáveis por leis, relatar as condições de risco, seguir as normas e regulamentos de segurança e saúde ocupacional, incluindo aqueles que, que prescrevem o uso de equipamentos de proteção. É direito do trabalhador exigir condições de segurança e saúde no um local de trabalho sem medo de ser punidos bem como é seu direito solicitar e receber informações sobre as condições de segurança e saúde. A maioria das leis estaduais e federais nos Estados Unidos, como um exemplo, né, exige que os empregadores forneçam informações aos funcionários sobre produtos químicos perigosos que eles manuseiam. No Brasil existe uma série de legislações que as organizações também precisam colocar em prática. E aí, várias pesquisas mostram que empresas que possuem programas de qualidade de vida no trabalho conseguem construir um ciclo virtuoso de satisfação dos, co dos colaboradores envolvendo clientes, até clientes, além de desempenhar uma boa organização financeira. No início do século XX, com as manifestações e greves, os trabalhadores conquistaram uma série de direitos tais como a regulamentação da jornada de trabalho, fim de semana remunerado, direito a férias, licença maternidade, dentre outras conquistas. E essas conquistas, elas precisam ser postas em prática, é um direito do trabalhador. As organizações precisam dar esse direito ao trabalhador. A gente tem visto uma série de, de notícias sobre trabalho análogo à escravidão que não devem ser aceitas, não devem ser propagadas. Pessoal, esse foi o módulo 3, o trabalhador e o trabalho. Temos leituras obrigatórias, temos videoaulas, temos várias leituras complementares, check-out de presença, fórum, tudo isso pronto para vocês participarem e aprenderem mais. Obrigado e bons estudos.